Primeiro, se você tem uma dúvida referente a se você pode negociar no final de semana, se você pode operar durante notícias, qual é a alavancagem, eu vou tirar todas essas dúvidas nesse vídeo. Mas não se esquece de deixar um like e se inscrever no canal. E se você tiver qualquer dúvida, já comenta que eu faço um novo vídeo para responder essa sua pergunta. Ok? Fala, família TW, tudo bem? Encerrando hoje mais um vídeo para o canal e eu já quero agradecer né, os 500 novos inscritos na nossa comunidade. Acesse os nossos grupos, lá a gente consegue tirar dúvida olhando no olho e tirando todas as dúvidas possíveis, ok? Hoje nesse vídeo eu vou falar muito rápido sobre a diferença entre uma conta normal ou agressiva e uma conta de swing trade da FTMO, ok pessoal? Primeiro eu vou fazer é, respondendo algumas perguntas que são muito comentadas aqui nos vídeos. Não se esqueça de comentar no vídeo a sua dúvida porque eu respondo ela ou respondo em vídeo, ok? E a dúvida que a galera tem é o seguinte, posso negociar notícia? Outra dúvida que a galera tem é o seguinte, posso negociar durante as notícias, ou seja, vamos supor que você já tem um trade é, ativo e acontece alguma notícia e essa notícia vem te dar um ganho, por exemplo, é, é, é válido esse resultado? Então vou explicar o seguinte, pessoal, vocês precisam entender que uma conta de swing trade da FTMO ela não tem restrições tanto para operar em final de semana quanto para operações em comunicados de notícias, ok? Outro ponto interessante é que também existe uma diferença entre a alavancagem entre a conta de Swing Trade e a conta normal. Mas respondendo essa pergunta, eu fui olhar ali nas regras de FTMO e percebi um detalhe que pode beneficiar vocês. Claro, eu vim trazer isso aqui com a maior qualidade para o nosso canal, que é o seguinte, quando você está em um período, de desafio, ou seja, um período de challenger ou em um período de verificação, você pode negociar assim sem nenhuma restrição, pessoal. Durante aquele desafio que você faz da FTMO, primeira fase, segunda fase, você não tem nenhuma restrição. Porém, depois que você passa desse período de avaliação, ao menos que seja uma conta de swing trade, você deve ter você deve ter cuidado, óbvio, né, para negociar durante os comunicados da imprensa, porque não é só porque você está na conta do Swing Trade que você não vai ser desclassificado na regra, que você não pode quebrar. Às vezes você pode estar tá totalmente alavancado, ouvir uma notícia muito forte de alto impacto e acabar quebrando sua conta. Então fiquem atentos em relação a isso, ok? Mas se você estiver numa conta normal, pessoal, vocês precisam entender que tem uma janela de tempo, que é dois minutos antes da, da notícia e dois minutos depois. Ou seja, se você tiver numa conta normal, em conta real, você já for um trader que já passou durante os desafios, você precisa entender que você nem pode abrir e nem pode fechar. E também nem pode ser acionado o seu Take Profit durante esse período, senão você já vai cair na, na regra do pente fino aí da FTMO, ok? Outra pergunta que a galera tem é: posso manter posições abertas durante o final de semana ou fechar posições? Como eu já expliquei, a conta de Swing Trade você pode fazer tudo isso. No entanto, quando você está numa conta normal, é totalmente diferente pessoal, ou numa conta agressiva, porque existe um horário de, de abertura e fechamento dos ativos, ah mas o Forex é 24 horas, sei lá o quê. gente, existe sim esse horário e é estipulado ali diretamente pelas corretoras, você pode até acessar o MetaTrader e conseguir ver esses horários. Eu vou dar um exemplo para vocês, eu opero o SDJPY, quando dá 6h05 é mais ou menos o horário ali que vai começar a ser, ser aberto. Né, é, as operações e quando que 6 e 5 da noite aqui do horário do Brasil aqui vai ser se não me engano meia noite lá né e 6 da manhã lá vai ser meia noite aqui vocês estão entendendo mais ou menos como é que vai funcionar? então vou explicar mais ou menos um pouco a fundo vamos aqui no vídeo, não, não, não se apresse que esse vídeo vai ser bem rápido, tá? E já deixo claro que a conta agressiva é como se fosse uma conta normal, é a mesma coisa, só muda ali a questão das metas ok? É, então, olhando aqui, tem um site lá dentro da FTMO mesmo que você consegue ver essas informações, tanto para saber é, a alavancagem que é utilizada normal ou swing durante é, a, aqueles horários de negociação, por exemplo, vocês conseguem visualizar aí os horários, tá? você pode perceber ali, é, meia-noite e cinco até as 23h55 tá pessoal? E você pode perceber que nos finais de semana esses ativos estão fechados. Então nesses momentos aí, você se você tiver uma conta de swing Trade, você consegue fechar a operação normal, mas se você tiver uma conta normal, você nem deve estar tá aberto essa operação, você tem que fechar antes do, de finalizar o mercado, tá? Então sempre fica atento a isso, então tem gente que muitas das vezes chegou na sexta-feira, pessoal, eu, assim, com muita vontade de operar, abro ali o gráfico achando que vou operar e o mercado está parado. Eu falo, Pô, o que é que está acontecendo? Hoje é sexta-feira. E depois que eu lembro que a sexta-feira ali, às seis horas da sexta-feira, é como se fosse meia-noite lá, entendeu, pessoal? Então, vocês têm que entender isso, ok? É, então, aqui tem um calendário dele, que ele já mostra isso. Então, toda vez que tem um, um, um símbolozinho de restrição, um símbolozinho vermelho, né, que eles vão colocar um, um quadradinho vermelho, significa que é um horário que você não pode operar. Porque muitas pessoas estavam no comentário falando bem assim, Jonathan, mas praticamente todos os horários do dia tem notícia. Verdade. Mas a ft ela quer abrir aspas se proteger, né? E proteger também o, os clientes dela, né? Evitando com que os clientes que têm conta normal de alta alavancagem de 1 para 100 quebrem as suas contas com notícias de alta volatilidade. Ok, pessoal? Outra coisa que a, a galera pergunta muito é a diferença entre a alavancagem. A alavancagem de uma conta de swing trade, pessoal, é 1 para 30%. É uma ótima alavancagem. Já a alavancagem de uma conta de agressiva e normal, né? Vamos dizer assim, é de 1 para 100. E só recapitulando, pessoal, quando você tá numa conta de swing trade, você não tem restrição, você tem uma alavancagem menor, tá? E na minha opinião, é até melhor, tá? Outro detalhe importante que a, que a galera pode até me perguntar depois, eu já quero já responder. Quando eu passo em uma conta normal, eu posso voltar para uma conta de swing trade. Sim, pessoal, olha, a alavancagem que eles oferecem é de 1 para 100 para uma conta normal e pode ser diminuída, mas não pode ser aumentada. Ou seja, a alavancagem ela pode ser reduzida, mas tem que ser feita uma solicitação diretamente com o suporte da FTMO, ou seja, esse tipo de conta vai ser trocada, basicamente. Você vai ter uma conta normal e ela vai virar uma conta de swing trade, porém com a alavancagem menor, tá, pessoal? Mas aí você vai ganhar um monte de benefício, né, pessoal? Que é operar no um final de semana, poder encerrar a ordem, não ficar preocupadinho com notícia, tal, essas coisas. Então, isso aí, gente. Vocês acham que não, mas faz muita diferença. Inclusive, eu conheço pessoas que já foram desclassificadas após ter uma conta real da FTMIL, ok? Tamo junto. Gente, a minha meta agora é mil inscritos, tá? Quem tiver alguma dúvida, entra no meu grupo, pessoal. Lá a gente consegue solucionar todas as suas dúvidas e te ajudar. Tem muita gente sendo aprovada lá no grupo, Pô, fui aprovado na MyForexFound, fui aprovado na Defound Trade, fui aprovado na FTMU. Cada um tá falando de uma, uma mesa proprietária diferente. Mas o é importante é que a galera tá sendo aprovada. Então, entra lá, viu? Tamo junto. Valeu!